Eu não acho que o jornalismo caiu. eu acho é que a forma como o jornalismo é feito uh, e é aplicado ao consumidor não está a ser a forma correta. São muito poucos os jornais, são muito poucos os meios uh, televisivos de comunicação que realmente apresentam jornalismo de qualidade e realmente têm como principal objetivo informar as pessoas que estão do outro lado. Eu acho que o objetivo neste momento está preso na audiência, está preso no número de leitores que vão conseguir ter mas não se preocupam com a qualidade do conteúdo que estão a apresentar e isso, isso acho que, que é fatal para o jornalismo.